Rapaziada, é combate nível 2, tio. Pode ficar calmo. Okay. Nossa senhora, ele pula mordendo. Ó. Ah! Oh. Tira a arminha do bolso. Rapaziada, momento de respiro momento de respiro. Vamos conversar com o tio Ted ali. Não conversa comigo, não. Rapaziada, se liga, hein. Ó. Oh. Esses são zumbis empresariais. Olha aí o que, que eu disse. Os caras chegam voando, tio, sem dor piedade. Ah! Ô oh, meu Deus, vai seu Loki, ele não abriu a porta pra nós? Vai se ferra. Rapaziada, ó, ó, ó, Olha aí o Tio gordo. Rapaziada, já vai colocar foguinho dentro do almôndega dele? Pera aí, tio, vai ter que jogar as ruas, Cara, vem no cair, titio gordo. Rapaziada, tá vindo um bombeiro profissional ali, hein? Ó. Tá pegando fogo, bicho. Ó, oh, Tio! Ah! Nossa senhora. Quem disse que os caras morrem, tio? Já toma. Oh, meu Deus, o Pururux, oh, Deus, o jogo tá muito hard. Oh, já, já morri. Oh, Helena. Oh, Helena. Helena. Oh, meu gordo vai pisar em mim. A Caverninha tava simplesmente olhando o território ali. Oh, meu Deus, quando você vai muito relaxado e Resident do Hard, é, é isso que dá. Vai se achando o *Shirin Blacks do Black and Decker. Beleza, bomba no titio gordo Outra bomba no titio gordo Sai daí, Helena, sai Vou mandar três Tranquilo, mandamos três Rapaziada, o negócio tem como brincar não, Tio, ó Ó, tudo no binóculo dele Ó, nossa senhora, o Kururuku chega voando Beleza, rapaziada, outra Vap, 50 loca pro chão Tranquilo é, Agora a gente vai pegar isso aqui, ó Dentro do bundão ah, Que saudade que eu tiro oh. Rola no chão aí, tá no mordeu, Ah, tranquilão. Tem bloco e voa. Nossa, Pururux. Que isso? o Pururux é forte, tio. Puro músculo, ele tem massa muscular, 0% gordura e sabe taekwondo. Aí o ó, ó. ó. O George chegou de ônibus. Lembra que a gente ligou pro Uber lá? É, do busão, é nós Chega sim, chega. Oh, os cara, ó, no... oh, meu Deus. Vai tentar tá bater no gordo com a mão? meu Deus em bombeiro até que... O que Ele que tá mordendo. Ah! Ah, meu Deus do céu, esse jogo tá pinando mesmo, hein? Rapaziada, é que eu saio fora? Esse cara tem, tem ouro, diamantes. Que demais. Tch oh, meu Deus ele quer jantar, meu Deus do céu. O quê? Olha, tô superman aqui. Ó! Oh, oh! Ah, meu Deus do céu, ele é muito ladrão. Meu Deus pelo amor de Deus, hein? Tira. Olha, oh, o que, que você tá fazendo rolando no chão? Pera aí. O cara tem capacete de fé, o jogo, o jogo é arde mesmo. Vamos ver, oh, pera aí, pera aí. Ai! Ele, ele quer morder. Oh, meu ele não morre não. Nossa, tudo dentro do dente. Olha oh, oh, oh, oh, o peitinho dele, ó. Oh. Oh, oh, oh, oh. Ah, o coraçãozinho. Vai, Leon! É uma bala! Ô, oh, meu, precisar de uma bala só! O que? Rapaziada, completar dentro do berimbal dele, ó. Oh. Ai, não aguenta, É muito amor para dentro dos seus ovinhos. Mas, tem Loki aqui fora ainda, ó, oh, oh. Vamos dar um comigo de furo esse Loki aqui, só para ver se ele aguenta. O Leon já manda ele de volta. Passagem de vuelta. Tá rolando mais logo aqui, descansando, tomando solzinho. E se a logar dentro do binóculos É o quê? Se inscreve aí, tio! Rapaziada, vamos descer aqui, ó. Olhe, um desce, tio, vai! Beleza, entramos no busão do Uber. O que que acontece? Get Rapaziada, o Tio gordo não quer deixar os caras sair. Aí a gente vai ter que conversar de perto dentro da bochecha dele, ó. Ah, tio gordo, só dente, tio gordo. Ai, não aguenta, hein, tio. Ó, cada baleta no dente dele, ó, faz ele vomitar o um pedaço do McDonald's que ele comeu ontem. Ah, <risos> aí você cai, tio gordo! Ah, o que acabou a bala? Ele jantou tudo, hein? A é metralhada, é dois, já. Olha o pera aí, tio. Ô, jogo! E aí, vem comigo, filho. Certo, Comprar papel vai beber pra você no inferno. O jogo, e aí? Rapaziada, tem como não, hein? Ó, oh, o cara tá jantando as balas! Ô, oh, jogo. aí você já era de tão... Olha aí! Olha o pneuzinho aí, hein? Aí queima gordura, hein? Ô, oh, meu Deus do céu, tem uma forma de queimar gordura? Ah, oh, meu Deus do céu, o primo Jackson chega flipando as rodas em cima da Tetinha ali. Aí sai a gordurinha rapidinho. E você fica magro Vai ficar muito lindo hoje Rapaziada, ó, ó, ó, corpo a corpo nível 2 Cai do berço do Leon Ah, meu Deus, agora a gente tá com nível 2 aqui Quero ver quem que vai mexer com o caverninho agora Pode vir Hard, Hardix e Hendrix É o okay. quê? Beleza, tranquilamente Continuando a viagem Ó, o Manita com a mãozinha No volante ali, ó, ó Tudo na tranquilidade 90% da população Foi infectada nós também recebemos a that que uma organização Neo Umbrella Neo Umbrella? Eu sei o que você está pensando. me ajudar. Eu preciso saber o que está cathedral. catedral. Eu tenho um Olha ali Segurança nacional com um anelzinho dourado. Vem a mim. O Loki na pista. O que você faz quando tem o um Loki na pista? Ó A decisão do cara é passar em cima do Loki virar o volante 476 graus para a esquerda. Aí é o que acontece? Ele freia com tudo na chuva. Aí. Chama mais ou menos 37 zumbis que estavam na balada ao lado Para contribuir e chegar na festinha O que que acontece? A Helena já está desmaiada O Leon acabou de pegar a minha oh, Os caras estão tá querendo jantar todo mundo oh, Tranquilo oh, <risos> Tudo por causa do motorista bom ó Olha aí O jogo nossa, oh, cara chegando soco. Vai daí, jogo, você tá louco? Nossa senhora, quero ver não, não reventar esses blocos. Olha ele, carrega aí. Olha o atira nele. Atira... Oh, ah, sai fora, seu Loki. Olha aí, quero ver não matar todo mundo. Rapaziada, quer ver que as balas ainda dá pra ter colonizado oh, bala? Caverninha, marcou Ó Ó, peraí, aí, eu venho com binóculos. Binóculos. Vou jogar e é acabar de bala, hein? Como com zero tiro, tá? Só pra você saber. Fica bom Ó Rotterdam, chega com o caminhão, olha o que que seu Rotterdam vai fazer. O Leon no com seu reflexo apurado, abraçou a Helena, escapou pela janela, você não viu, é muito rápido, você volta a fita e você vê, ele escapa pela janela rapidinho, dá uma rolagem propícia para o salvamento, amortece na graminha profissional, mas o lock do motorista, que que acontece? Virou churrasco, tio. Pode ir, tem que fazer igual pelo amor de Deus, hein? Jaquetinha de couro. Cabelo agora está molhado. Ó. To to oh, mais ou menos isso, tio. Não temos tempos para chorar. Rapaziada, agora eu li a franja molhada, tio. Ó, oh, poder de sedução mais 13. Muito demais. Vai arrebentar todo mundo. Leon, Helena, vocês well, estão okay? bem? Yeah. Tá de boa, tio, tá de boa Explodiu um busão, caiu do barranco Tá é tranquilão, vamos atravessar so o cemitério para chegar na catedral Rapaziada, onde que podia ser? <risos> cemitério, tio, lugar de boa Ó, um buraquinho aqui uh -huh. Aqui vai ter uns infectados mais amigáveis, ó Eu já tá indo... De... O quê? Ele <risos> voou, tio? Ô, oh, meu Deus, é o curumim, mim tio Oi, oh, é <risos> Ele tá de pá Rapaziada, tem um de pali, hein O cara que é a paz igual a nós Sabe, O dente do dente dele? Oh, acabou a bala, hein, Lio ah, eu quero ver, hein Vamos ver Vamos ver essa aqui. Estoura na mesa Vamos Me trocar de munição Vou pegar a minha, tio Só pra economizar Estou calmo Rapaziada, acabou com, com as granadas, hein tem seis aí, tio. Oh, tio Beleza, tem um buraco ali Vapa Vamos tranquilo aqui, ó Na estradinha, tio Ó. Oh. Oh. aí, tio o cara quer voar, ele quer voar, olha aí, tudo isso, ó, ó já dentro do dente, dentro do dente, rapaziada, é combate nível 2, pode ficar calmo, okay. nossa, senhora, aí pula mordendo, você é louco, Ai meu? Oh, meu Deus, rapaziada, Oh, Nossa, o cara mordeu mesmo, hein Mordeu mesmo, tranquilo oh, oh. Eita, capa oh, oh. Não, não tinha cabeça Como que ele me mordeu se ele tá sem cabeça O jogo tá mentindo Ô, oh, O cara não tinha cabeça, pulou sem cabeça Mordendo no ar, o jogo Ô, oh, meu Deus, que estratégia foi essa? Ó, oh, já tá vindo outro, os caras esperam não, hein O jogo já mandou mais Ó oh. Ô, oh, peraí, tio Calma aí Oh. O negócio tá hard mesmo tio, o negócio é passar de ponta tio. Vamos passar de ponta que os caras mordem sem cabeça Tranquilo O que que acontece, segue é é a estradinha tio. Oh meu Deus do céu, vamos seguir, o que é meu Deus É oh, oh, oh. o jantarino, o jantarino, Ô, oh, meu Deus Eu vou sair de fora antes que o jantarino janta nós Pela estradinha Tranquilamente O Ninho já está com sua munição no pente Corre, corre que ele expula Ele expula, oh, meu Deus do céu. Vamos atravessar esse cemitério Loki aqui, pelo amor de Deus. Rapaziada, espero que a gente esteja indo pro lado certo Espero é que a gente esteja tá indo pro lado certo chegou. É, okay, chegamos, chegamos Passaportzinha do amor Doguinho, aí Doguinho, Acabou, Acabou a munição Rapaziada Tem mais aqui, ó Tá tranquilo Rapaziada Tá vendo vai jogar sério agora. V vamos começar a jogar esse agora? sério? Agora a tá não vai morrer mais não, hein? A, a, a porta está trancada. Bom, vamos pensar em alguma coisa. Tá Talvez Tem uma chave. Oh, meu Deus. Olha os amigos ali, ó. Tudo junto. A perninha seca e tudo mais. Quer pular. Hein? Rapaziada, esse jogo você não pode esperar, não. Você vai trocar ideia. O cara pula. <risos> Já era. Ele morde no ar, ó. Tem que fugir a cabeça de longe. Ó, oh, desviar, hein? Desvia. Desvia desse aqui, então. Seu Beleza. Oh, tem mais lock atrás, tio, eu uma facada no seu rio, aí, tio, esse é o cara oh. vendo. ó, dentro dos sombrilos, eles vão cair pra dentro aqui, rapa, ó, oh. daqui rola, rola balada, hein, vai rolar balada, ó, meu Deus, pegamos mais granada incendiária, agora a gente tá propício para brincar esses locks, oh, Helena, tem moral? Fazer, é, ela prendeu... O okay! que? Oh, nossa, dog! Eu já tinha visto que o cara morde, hein? Já tinha visto esse sustentador. <risos> Mas eu chegar abrir a porta e pular na minha cara... eu caio, né? Caio, bota a cabeça... <risos> Olha, dog, ele tá com a chave. Cozinha do dog, tá com a chave. Vamos trocar, Vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia já de ponta nesse yeah. dog. Vamos the lá, Leon. Ó, oh, na velocidade. Mostre pra eles como se faz. Sim. Vamos derrapar por aqui Já corta pela esquerda Faz a curva fechada Já passa pela esquerda 90 graus Eu tô 30 metros do doguinho otário, tio Ó, ó, tem outro dog aqui A gente quer aquele lá Aquele que é, que é profissional Ó, ó, ó, ó Tá aqui, tio, ó, ó, escondidinho <risos> oh, dog. Rapaziada, quantos tiros nisso nesse outro? Aí capota, dog, aí capota Aí não tem como, tio 70 tiro dentro do seu binóculos Rapaziada, ele não quer dar chave Não, tio, ó oh. Será que vira matar esse cachorro? vou sair correndo, ô, louco. Pera aí, jogo, pera aí, mano. do nível 2, ó. Vamos ficar esperto a nível... do... Oh, o é, doguinho? Nossa, ele já tá meu olho. Rapaziada, quer colocar cicatriz no rostinho do Linho, hein? Você sai daqui, doguinho. Rapaziada, não... Ah, não. Rapaziada, tem que ser nível 30 para matar esse cachorro, ou o quê? Pelo amor de Deus, hein? Nossa. Ai, meu Deus, aí você cai dentro. Nossa senhora, Nilson, sai daí. Oh. O Jônival tá ali dentro, tem Cova O Jorival sai e morde. Elgin! Eles são nervosos. Rapaziada, vou sair forte. Dá não dá não, não dá não. Vaza. Sai. Deixa ele de boa. Rapaziada, vamos correr, vamos correr. Ó, 77 metros daqui. Vamos lá, Leo. Ó, aproveita que tá tudo chuvoso. Um terreno propício para o seu sapato anti-deslizante correr. Vamos simplesmente tranquilo bater na parede. e a gente continuar reto. Vai tá aqui. Me cuida com a dele. Aí cai de rolo, capotagem. Olha aqui, pelo amor de Deus, hein? Ah, ah quero ver se você aguentar essa assim, do Leon, hein? Ação e diversão. Beleza, rapaziada. continuando a história, o Ninho vai correndo. Oh! Entendeu, compadinho? Uh, tô bem, tô bem, olha aí. Tá dormindo? Ah, deixou a experiência pra nós, é o que importa. O importante é o final, conclusão da história. Rapazes, não vai chegar o um negócio aqui não? Derrapa no portão aí. Moving. Movendo. Oh, abri. Roger. Okay, a Helena tá vindo, hein? Pelo amor de Deus, ó. Helena. Roger.